A desembargadora presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, Elinei Veloso, lançou as obras do novo Fórum Trabalhista de Lucas do Rio Verde. O evento teve a presença de representantes da Prefeitura do Município, entidade doadora do terreno da construção. O projeto do novo prédio é o primeiro da Justiça do Trabalho no Brasil a receber o selo A de sustentabilidade. A obra já está em andamento. E a previsão é de que fique pronta no fim deste ano. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correa, veio a Mato Grosso avaliar os serviços prestados pela Justiça do Trabalho no Estado. Durante a correição, foram avaliadas as ações trabalhistas, processos, estrutura judicial e administrativa, escola judicial, juízes auxiliares de execução Sistemas informatizados e cumprimento de metas. A correição dos tribunais trabalhistas ocorre a cada dois anos. Em Cuiabá, um bancário conseguiu provar na Justiça do Trabalho o direito de receber indenização por dano existencial, dano material e extensão dos danos. A instituição financeira foi condenada a pagar pensão, equivalente ao salário do bancário e uma indenização no valor de 50 mil reais. O funcionário provou na justiça que atuou na empresa por 30 anos e ficou doente por causa do trabalho. O bancário estava de licença médica desde 2012 para tratamento de dores e incômodos causados pela lesão por esforço repetitivo, LER, além de ansiedade e depressão.